Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu acabei de ler o Salmo 90, verso 12. Esse é um texto muito lido em aniversários de pessoas crentes. Na verdade, com exceção de duas outras passagens, uma alusiva a Faraó e outra a Herodes, a Bíblia não fala muito de festas de aniversário, mas isto... É um outro assunto. Eu queria agora refletir sobre a vida propriamente dita, o modo como nós contamos o tempo. Afinal de contas, os anos não são a única maneira de contar o tempo de vida de uma pessoa. Se nós transformarmos esses valores em dias, minutos ou segundos, os resultados podem ser bem interessantes. Veja, uma pessoa com 20 anos já viveu 20 milhões de minutos. Ao completar 28 anos, você terá ultrapassado a parca dos 10 mil dias de vida. Você atingirá 500 meses de vida pouco antes de completar 42 anos. Aos 40 anos, você já terá vivido 1.2 bilhão de segundos. Aos 80 anos, você terá 700 mil horas de vida. Bom, vamos parar por aqui, que contando com esses valores, até eu estou começando a me sentir mais velho do que deveria. Especialmente se eu comparar toda essa longevidade à vida de um mosquito que vive apenas 48 horas. Isso, porém, não é nada comparado à eternidade. Você já parou para pensar quanto tempo duraria a eternidade? Esta é uma pergunta interessante e talvez uma ilustração que eu vi certa vez possa responder a esta indagação. Dizem que um certo jovem perguntou a um sábio que vivia no Himalaia quanto tempo durava a eternidade. O sábio que morava perto daquela cordilheira montanhosa respondeu, é simples, meu jovem. Quer saber quanto tempo dura a eternidade? Contemple essa magnífica cadeia de montanhas. Ela não é imensa? Agora imagine que a cada mil anos um pássaro diferente venha e raspe três vezes com seu bico no topo mais alto dessas montanhas. Isto, é claro, provocaria um desgaste mínimo, não é mesmo? Sim, respondeu o rapaz, mas seria um desgaste praticamente imperceptível. Pois é, continuou o sábio. No dia em que as raspagens milenares dos passarinhos tiverem desgastado completamente toda a extensão montanhosa, não sobrando nenhuma pedra sequer, então haverá passado um segundo da eternidade. É muito para a nossa imaginação, não é mesmo? Imagine então viver para sempre. Mas espere um pouco. Viver para sempre... Não é tudo. Parafraseando um conto de ficção científica que li certa vez, imagine um astronauta perdido, abandonado num asteroide rochoso, sabendo para longe de qualquer questionamento que ele é o único ser vivo de todo o universo. Ninguém mais restou com vida em canto algum do espaço, nem mesmo um inseto, nem mesmo uma ameba, nem mesmo um extraterrestre. Ele e o cosmos sem vida são tudo o que restou e nada mais. Então esse solitário astronauta no asteroide sabe que tem consigo duas ampulas, uma com veneno, outra com uma poção que o faria viver para sempre. Compreendendo a sua terrível situação, qual ampola que você acha que ele tomaria? Eu presumo, e assim diz a história, que de um só gole ele escolheria beber o veneno. E assim foi. Mas depois, para o seu horror, ele descobriu que tomou a ampola errada, Havia bebido a poção da imortalidade, o que significava que ele estava amaldiçoado a viver para sempre uma vida solitária, sem sentido e sem fim. Por isso eu digo para você que não basta ter uma vida eterna. Eu quero ter uma vida eterna, sim, mas uma vida com significado. E isto só Deus pode me dar. Eu quero viver para sempre. Eu não quero existir para sempre. Afinal, eu sou um ser humano. Eu não sou uma pedra, e é só Deus que pode dar à eternidade o sentido de vida que eu tanto preciso para ser feliz.